Nós estamos aqui com o Dr. Dácio Campos, presidente do Conselho Regional da Primeira Região, biomédico e assim, um grande amigo também. Então, Dr. Dácio, como que é esse evento, essa, toda essa comemoração, toda essa homenagem para a classe, para os biomédicos? O que, que você pode falar para a gente? O Conselho Federal de Biomedicina e a Associação... Brasileira de Biomedicina se uniram aos conselhos regionais e às associações regionais também, como é o caso aqui de São Paulo, com a Associação Paulista de Biomedicina, para comemorar os eventos da biomedicina, premiando os grandes profissionais que a gente está formando e os que estão defendendo nossa categoria. E hoje... Nós estamos complementando uma festa que começou no Congresso em Goiânia para poder homenagear vocês, biomédicos da nossa região, pelos bons serviços prestados à categoria. Maravilhoso, né? Eu, como biomédica e muitos colegas que estão aqui, estamos realmente muito felizes com o nosso conselho, com toda essa homenagem. E, assim, o que você vê de futuro para a biomedicina daqui para frente? Porque está crescendo bastante a biomedicina, a gente sabe, né? E... O que, que você imagina? Você que vem lá, olha, esses anos todos o lutando mais pela Mais do Brasil, vivo. Mas em, eu queria aproveitar a oportunidade para te cumprimentar, porque você foi a grande, a primeira e a grande batalhadora pelo reconhecimento da nossa habilitação em estética. Acompanhei sua briga, te acompanhei em Recife também, quando a gente conseguiu aprovar pelo Conselho Federal. A habilitação em estética não era unanimidade, muitos votaram a favor por conta do seu pronunciamento naquela sessão plenária, e de lá para cá, a estética foi a habilitação que mais cresceu. Nós vivemos, em função das análises clínicas, quase 50 anos, com 99% dos nossos profissionais voltados a análises clínicas. Depois cresceu a imagem e depois apareceu a estética. Hoje a Estética já está em segundo lugar, com 5 mil e tantos profissionais já registrados, com a projeção de, de chegar a 20 mil nos próximos cinco anos. É uma habilitação que dá autonomia, que dá mais liberdade para o profissional, chance de ganhar mais dinheiro também exercendo a, a profissão. E por conta de algumas coisas que a gente vem resolvendo, nós estamos crescendo cada vez mais, até por conta da pandemia. E essas novas habilitações abriram oportunidade para que os, os bancos dos cursos de Biomedicina voltassem a se completarem e a profissão cresceu demais. Nós estamos com 50 mil profissionais a nível de São Paulo, nós significamos 60% dos biomédicos do Brasil, com em todas as habilitações, nós temos profissão profissional registrado no nosso conselho. Então, eu te cumprimento em parte pela estética que você exerce com brilhantismo e aproveito para te cumprimentar também com o título de biomédica do ano e você e os outros homenageados aqui, torcendo para que vocês tenham mais sucesso sempre. Ah, muito obrigada, muito obrigada mesmo, porque assim realmente é uma grande satisfação ver a nossa classe crescendo e tudo aquilo que eu lutei, que era justamente para dar essa abertura para a biomedicina, realmente está acontecendo, ver, foi ver colegas biomédicos hoje podendo né, ter um destaque dentro da profissão através da estética, realmente é grandioso isso. Hoje nós temos 31 habilitações, você sabe que isso foi tudo conquistado na guerra, né, é, na marra, 29 PICs, quando ninguém aceitava que a gente fizesse é, parte de muitos projetos, nós brigamos com os outros conselhos, brigamos no Ministério do Trabalho, brigamos na saúde, hoje nós conquistamos nossos espaços e por isso o biomédico está indo em frente em todo lugar do Brasil e crescendo a nível de Brasil também. Isso é legal para todo mundo, principalmente para nós, os mais antigos, que estamos à frente do... Conselho Federal e dos nossos regionais. Né? E A gente só tem a agradecer. Muito obrigada, porque realmente a gente tem assim, um time de frente muito forte, que são vocês que brigam pela nossa classe, que lutam, que vai lá e que vai abrindo cada vez mais habilitação. E muito obrigada por terem dado aquela oportunidade no dia 10, 10 de 2010, lá em Recife, porque realmente, para mim, aquilo foi, assim, como nascer um filho. Foi a mesma coisa. Não vou esquecer dessa data por nada. E... Agradeço imensamente, sempre Porque acho que abriu não só para mim, mas para todo mundo um sim, grande, sim. Uma grande oportunidade E o Conselho sempre apoiando, sempre lutando Sempre ajudando a gente em todas as dificuldades que a gente enfrentou <risos> dali para frente né? é, eu, eu nem imaginava que eu já tivesse passado tanto tempo assim eu me lembro muito daquela sessão também, lá no, em Recife né? E eu queria aproveitar a oportunidade para você, para a sua escola, para todos os que te acompanham, convidar você e todos eles para o nosso congresso é, regional que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Rio Centro, 2, 3 e 4 de junho de 2023, ano que vem. Que você esteja lá nos representando também. Com certeza, já estamos, né? Eu e todo, todos os meus alunos, meus colegas e todo mundo. E todos os alunos que já passaram também estarão lá, já formados, já pós-graduados. Muito obrigada, doutor Dácio. Uma satisfação estar aqui mais uma vez presente entre vocês. Muito obrigada mesmo. Parabéns para você. Parabéns para nós. Muito obrigada.